Tá gravando? Aí? Não sei nem o que a gente vai falar nesse vídeo. Como não? Meu? Salve, rapaziada! Mais um Delti na Austrália pra vocês. hoje eu tô aqui com essa pessoa maravilhosa. Minha mulher, Paula abuso Oi, amor! É um, é um prazer ter você no meu canal, porque eu quase é. não te vejo mesmo. Eu, te... <risos> eu só... Eu aparecer no seu canal, assim, junto com você galera. com a Paula Buso, pra quem não conhece a senhora, essa mulher maravilhosa é a minha mulher, e ela tem um canal muito bom também de Austrália, sigam não lá é Austrália, não. <risos> não é de Austrália não <risos> não é de Austrália esqueceu de falar que a gente tem uma novidade muito especial quando a gente vai casar? temos uma novidade muito especial uma novidade nova, muito especial <risos> Temos uma novidade pra contar pra vocês nesse vídeo, a Paula está grávida. Nasceu. Hoje a gente vai falar sobre as 20 produções em demanda na Austrália e é uma novidade para vocês, a Paula, ela tá pensando que ela vai aparecer mais no meu canal eu e vi. isso talvez seja verdade. Então, talvez vocês vejam mais a Paula aqui, se eu quiser, talvez não, talvez ela não apareça no vídeo, mas a novidade é que talvez ela apareça um pouco mais no meu canal. Ah, isso é uma regra? Eu estarei a aparecer, estarei estando aparecendo Como mais se aqui nesse não canal. já bastasse viver com a pessoa, Porque né? precisa fazer certa credibilidade, né? Tá interessado é. desse vídeo? Fica comigo aí? E... Check it out! Essas profissões que a gente vai falar não são as profissões em demanda da lista de profissões, que vocês sabem que tem a lista de profissões, essas daqui são as profissões que demoram pra preencher, que ficam por mais tempo na internet e, né, menos pessoas se inscrevem. Se inscreve pra vaga? Se inscreve. É, escreve? É... Quando você, você se inscreve? Você se inscreve. ah tá, então é isso aí. então vai Pode começar Tipo você que tem que se inscrever no meu canal. ah Eu Já ah! se inscreva! ah Coloca ali ó, subscribe! É uma reta de jogar o merda. Que, que, que eles me chamaram, se inscreve quando e mesmo falar de, de orçamento. No, no começo do vídeo, Pá! né? nem teve tempo ainda de pensar. Nem teve tempo. A primeira delas é o quê? Crew member. Os do, dois primeiros da lista é crew membership shift... shift o que? Shift, shift manager, manager. Que a gente não entendeu Média. muito bem o que é, depois a gente foi ler a matéria pra entender. Que são profissões de hospitality, são as profissões mais comuns, né, aqui na Austrália. Pois é, hospitality, pra quem não sabe, não tem nada a ver com hospital. Eu também achava que era. É, todo mundo acha. É, tem a ver, na verdade, com hospitalidade, que é restaurantes, bares, nightclubs, puteiros... São as profissões que vão <risos> ser aquelas, né? Das puta, putas, são as profissões que você vai ter, aquela. eu vou chegar no semanal pra trazer credibilidade isso, tá trazendo muita credibilidade mesmo o primeiro e segundo lugar deles são as profissões pra quem trabalha em restaurantes, etc então, quem, né, é, garçom, garçonete Lava-louça, lava-louça como é em português? Bishwasher, lavador português de louça não sei. Lavador de louça, lavador de louça É, chefe de cozinha Essas profissões são as que <risos> ocupam os dois primeiros Lavador de louça no Brasil chama filho que tem mãe Lembrando que isso não é a profissões em demanda na Austrália que você vai lá e pega um vídeo de residência, tá? Não são é, a lista, sol, não é a, a, lista a lista só. Não é a lista só. São profissões que demoram para serem preenchidas aqui na Austrália. Além de lavador de louça, dentro desse universo de hospitais, está faltando também pizzaiolo. Pizzaiolo, né? é Principalmente... Mas tá faltando mesmo. Mas tá, tá faltando. Bem. A pizza que quem faz são os indianos. É né? É uma pizzinha safada da Domino's que custa 5 dólares. Mas pizzaiolo é uma profissão que está... Definitivamente demorando para ser preenchida aqui na Austrália e a gente sabe muito bem o porquê, porque a pizza é uma a bosta. Pizza. Por favor, venham, pizzaiolos. Por favor, pizzaiolos, abram suas pizzarias aqui, introduzam o catupiry na borda e vamos e vamos. Em quarto lugar na lista tá a esteticista, então se você cuida da beleza dos outros, também é uma profissão que tá faltando gente aqui para cuidar da beleza das mulheres. Você acha que tá faltando? Olha, as mulheres aqui é muito bonita. Não, não é. tá precisando de esteticista? Eu acho que não tá precisando tanto assim, não, mas você tá falando, né? Aqui tem As pessoas têm muito problema de pele, né? Então acho que esteticista ajuda, né? Ou não, eu sou dermatologista? Não sei, posso estar é, tá falando médio. Tem, de... tem também uma profissão que está demorando para ser preenchida, que é a profissão de glazier. Glazier é vidraceiro. Vidraceiro. vidraceiro. Cara, é, é, é bizarro, né? Tipo assim, como é que um país não tem vidraceiro? Tá faltando vidraceiro. O que um vidraceiro Porque faz? É uma coisa Ele muito instala específica. vidros. É, mas é uma coisa muito específica. Né? É uma coisa muito específica. É? Toda casa precisa de vidros. A gente vai deixar aqui na descrição essa lista de profissões que faltam pessoas para preencher e também a, o, o link para você conferir a lista de profissões em demanda da imigração, que é outra lista. E aí você vai lá ver se tem vidraceiro, porque a gente não sabe. A gente recebe, inclusive, essas perguntas sempre: tipo, Oi, sou vidraceiro, como faço? A gente não sabe, gente. Então, imigração, nem me pergunte. Fale com um advogado de imigração, que ele é o cara para te ajudar. Massagista. Massagista também está na lista de profissões em demanda, né? Na verdade, que são demoradas daqui, pra preencher. porque tem dois tipos de... Eu descobri isso fazendo, pesquisando pra, essa, pra, essa, pra esse vídeo. Tem massagista e tem massoterapeuta, eu acho que é isso. Que Qual é diferença? tipo uma massagem mais, mais medicinal. Não sei explicar, eu sei que o que tá faltando é esse. Terapêutica, holística. Masso, massoterapeuta, um bagulho assim. no. Você sabe o que é plaster? Não acho que eu sei o que é plaster. Nossa, engraça! Ah. fluente. Ah. Que alfabetizado em inglês. Plaster. Plaster é o gesseiro, né? A pessoa ah, é que faz gesso. É o que é o gesseiro. É o gesseiro, sabe? O cara que faz estilização. É gesseiro, cara. É gesseiro, gesseiro. Você que trabalha com gesso, né? Você trabalha com gesso, pouquinho. é. É, faz trabalho com gesso, tá? É uma profissão aí também que demora pra preencher aqui na Austrália. É, é uma tempo de mexer com gesso, velho. Você já mexeu com gesso? Eu já, quando eu era eu pequeno, com pequeno pozinho, quando eu era pequeno, eu tinha aquele negócio da turma da Mônica. Aí você tinha que colocar gesso e fazer as forminhas da turma da Mônica, lembra? Oitava. Próximo, ixi. É eu que falo. Ah, é você ou você? A oitava profissionalista é carpinteiro, que é a pessoa que mexe com madeira, né? Faz os bancos de madeira, eu não sei. Não, o, cara, o, o carpinteiro é o cara que pinta carro. Não, é o carpinteiro. É o, car é o, car <risos> o driver, driver também está na lista, o motorista profissional também está na lista de empregos que demoram para ser preenchidos, né? Tanta gente aí, Porque ser indiano, querendo. nesse país, está tá em falta, né? De motorista indiano aqui não tem, né? Quase. É verdade. <risos> Um dia não importa, né? Em décimo lugar, tá a cabeleireira. Você aí que cuida dos cabelinhos, tá? Realmente difícil, não é brincadeira, não sei. Eu nunca fui um cabeleireiro aqui, porque é caro. É caro, um abraço aí pro É Regis. verdade, é muito caro, ainda mais aí quem aí mexe com cabelo aqui. Cabelo é bom, é porque cabelo dá uma graninha. O próximo é o Penel Beater. Você sabe o que é um panel pizza? Eu tinha mandado pra você no e-mail. Você não aí. sabe o que é um panel pizza? Eu não Você sabe o que, que é? Lógico que você o que é. Eu tinha pesquisado. O que, que é o um panel pizza? É ah? metalinho de. martelinho. metalinho. martelinho é de é ouro. É o metalinho de prata. Não tenho aqui. Martelinho. martelinho de ouro. Aqui não sabe como é que funciona. Você bate o carro, os caras não vão falar pra você. Não! Funileiro. Vem aqui que eu vou. é funileiro. Não, vê que ela vai desamassar a porta. Vai nada. os caras compram outra porta e bota no carro, os caras não, não tem, Eles não tem a capacidade de, de, de arrumar a porta, eles querem comprar outra porta, cara. Não é tem um... bons funileiros. Aqui não tem bons funileiros e é um trabalho caro. Em décimo terceiro, tá Shop Assistant, que é... Assistente de shopping. Assistente de loja? Assistente de loja, é. Olha <risos> a senhora, olha o fala do cartão. <risos> oh, exatamente! <risos> Que trabalha em loja. A pessoa que faz o cartão CA. O povo não tá querendo trabalhar em loja também. Não tá querendo trabalhar, tá trabalhar em loja. Daqui, né? Aqui também não tem Renner, o que é bem triste. Você não pode é parcelar isso. suas compras em 12 vezes, mas enfim. A próxima é o detailer. detailer. O que é um Detailer? É, é tipo isso. O Detailer é o cara que faz pintura em carro, finalizações. E é um trabalho um pouco mais específico. Detalhado. Né? É um Mais detalhado. Em 15º lugar está Veterinário. Cuida dos bichinhos. Cuida <risos> dos bichinhos. Obrigado, você é Aqui na Austrália é muito. Como fala? Controlado dessa questão pra você ter um animalzinho em casa, você não vê cachorro, gato na rua e tal. Eu nem, eu nem conheço alguém que tenha cachorro. Não. Eu também não, porque os bichinhos têm que, que ter chip, né? É, só um lugar que tem cachorro. Aparentemente tá faltando gente pra cuidar dos bichinhos. Tá faltando gente pra cuidar dos bichinhos. Você é veterinário. Tá aí veterinário boa. você que é taliza de Tá, veterinário tá. qualquer é profissão de medicina, na verdade, dentro é de migração? Confere lá na lista que eu tenho quatro certeza que veterinário tá lá. Cabinet maker. Uh, um cabinet maker é o cara que faz móveis. Marceneiro. Marceneiro. né Então, marceneiro também é uma profissão difícil dos caras... Uh, Acharem profissionais aqui. qualificados. Sim. Mas também é super caro. A gente foi fazer lá no escritório de trabalho. A minha chefe comprou... comprou não, alugou um escritório novo e é bem pequeno. E precisa fazer uns móveisinhos, gente, sério. É, tipo, é desse tamanho. São quatro mesas, é muito pequeno. Sabe quanto ficou o orçamento? 10 mil dólares. 15 mil dólares. 15 mil dólares. Aí eu fiquei assim... É só fazer uns móveis... Daqui que eu faço! Daqui... A próxima é plamba. Sabe o que é plamba? É... Não é o pumba. É, que mexe nos, nos canamentos. Isso, encanador Não é o pumba do último é Pumba Ele é o plumba. Pra mim, eu só penso em... encanamento quando é tipo, entupiou a privada. É, o trabalho do encanador. Não, esse é o cara que vem só desentupir, ele. É o encanador é, o o faz, é. faz os encanamentos, tudo é verdade, da casa. É verdade, é, verdade. Pô. é tipo assim: nós é os mexicanos dos Estados Unidos. Entendeu? Tipo assim, a gente vem fazer os trampos que a australiano não quer fazer. A próxima eu vou deixar a Paula explicar. É, porque a <risos> gente não entendeu, mas também. Décimo oitavo lugar tá Tutor, que é tipo professor particular. De qual matéria? Infelizmente não vou estar sabendo explicar, vocês podem ir lá na matéria Sim. ler, porque não tá falando. então. O próximo é eletricista, tá? Então a. Maintenance. Maintenance Electrician é o eletricista. Né? É, é, em outras atenção. palavras, é eletricista de manutenção que é eletricista. Ah, então a eletricista também é uma coisa que demora para ser preenchida aqui na Austrália, porque não tem, tem uma demanda muito alta para eletricistas. Verdade. Quando sempre que tem. Eu trabalho imobiliário, né? Sempre que tem pau em coisa elétrica. É uma treta pra achar a gente. Ah, pessoal. e a galera, a galera que é engraçada. Eu tava vendo o pessoal falando outro dia que os caras foram trocar a luz, né, queimou uma luz. É, sim. Aí não sei quem falou que, pô, foram trocar, a luz. queimou a luz, aí os australianos ficaram tudo loucos. Ai, ah, meu Deus, tem que chamar um eletricista pra trocar a luz e não sei o que. Aí meu amigo falou, não, mano, aqui, ó. É só trocar, os caras não mexem Trocou e trocou. Os caras, não, mas você não pode encostar, porque pode dar choque, que não você sei vou o morrer. que. Você vai morrer. Imagina se eles vissem o nosso chuveiro, que tem aqueles fios pra fora Nossa, assim. Nossa, os chuveiros do Brasil tem os fios lá fora. uma Não precisa ser eletricista pra trocar resistência. Não, sei. Trocar resistência. Qualquer um troca resistência. Você, você troca resistência é. tomando banho ainda. É. Com A mão molhada. No Brasil, você não, mexe não. com a atividade com a, a mão molhada. Você morre, dizer. eu acho. É, é nada brasileiro tem de corpo, filha. E a última? A última é o um engenheiro Muito de importante. ar condicionado. É super importante o cara é que troca ar condicionado. Aí sim, é sem chamar alguém, ah, porque aí. Trocar, não... é consertar. Conserta tá. ar-condicionado. Aí tudo bem, né? Porque eu não faço a menor ideia de como é que o ar sai quente e entra frio não, não, e. Não é isso, Kiz. Você tá. Você, tá, você tá perdendo o foco do negócio. Aqui é quente. Sim. É quente. Vocês estão tá entendendo? Então você quente. tem que ter ar-condicionado nas você casas. De ar -condicionado. Sim. Mas, a, aqui o ar-condicionado tá pra Austrália como os aquecedores estão pro Canadá. O ar-condicionado tá para o. <risos> para o australiano assim como.. A coxinha a pro Coxinha brasileiro. pro brasileiro. É. Você precisa ter uma em casa. Você precisa ter sempre uma coxinha ou um o francês em casa. É isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem um seguir. pizzaiolo aqui na tem matéria. Um é na menor, matéria. Carinha, né? aí, paulista, tem um É muito maravilhoso Eu usaria a carinha. Ah, ele tem cara de ser paulista. Não, não mas ele tem um bigodão de italiano. É, olha lá. Que bonitinha. Vocês vão ver a matéria aqui embaixo que a gente tá falando. Deixar o link para você na descrição. News. É isso. Muito obrigado pela sua participação no meu canal. Espero que ah, você nunca mais volte. Trazendo <risos> de Espero que você... Será que você nunca mais volte pra esse canal? Toda fala? vez que eu apareço nos seus vlogs eu tô de cara feia, todos. Não sei como ninguém todos, nunca comentou. Todos, todos. Volta lá pro seu canal lá, velho. Todos os vlogs que eu apareço que ele, quando você tá filmando eu tô de cara feia. Não é verdade. Como ninguém nunca comentou. Você tipo, sinta. nossa. Fala, é, agora no seu canal se eu apareço, nossa. O no The Out, tá sempre mal-humorado. Sim, porque você me trata mal nos meus vídeos. Ah, enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Quer fazer esse intercâmbio pra Austrália? Já sabe, info Tá aqui na descrição. Output transcript: Ou outros intercâmbio, tanto faz. Eu tô aqui uh... tipo um paniquete. <risos> Manda um e-mail pra gente, vem aqui conhecer essa maravilhosa Austrália. E é isso, a gente se vê no próximo ah. vídeo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, queira. Opa, tá no final, não. Tá no final. Tchau. <risos> então é isso, gente. Não. Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Acabou, Eu não tá falo meninas no você meu fala, vídeo. É muito sexista falar meninas. E Eu daí? tenho, tipo, 30% de homem no meu canal. Eu Nossa, espero, quanta tá gente. Acaba esse vídeo, vai. Tchau! Valeu, falou!